Iniciando mais um podcast Pelas plataformas do Diário de Suzano Facebook, Youtube, Instagram E você pode ouvir também pelo Spotify Hoje é a minha última entrevista Por esta plataforma Já estou aqui há seis meses Mas no final eu me despeço de vocês todos E eu escolhi, convidei uma pessoa que eu quero muito bem para que a gente pudesse encerrar essa temporada de seis meses. Antes de falar com ele, é, estamos aí há poucos dias das eleições. E não é, é ruim relembrar que devemos escolher com cuidado as pessoas que vão comandar o nosso país. Essa brigaiada toda que acontece... Será mesmo que um, um desses ou uma dessas pessoas acusativas, vingativas e num tom severo até, né, é, merece o seu respeito, o seu voto para cuidar do país? E eu não falo isso só na plataforma, na esfera federal, onde tem a briga dos dois candidatos que juram que vão vencer na primeira eleição eu não voto nenhum dos dois eu já falei e falo de novo e vou falar até o fim é, também falo dos, gover dos governadores né, na esfera estadual e também falo no tom acusativo de alguns candidatos ao Senado enfim será que é isso que o Brasil precisa de pessoas que se acusam se batem se estapeiam a gente não quer paz amor harmonia a gente não luta por dias melhores, por uma vida melhor. A gente não luta para que na nossa, na nossa é, mesa tenha comida, na nossa casa tenha luz, tenha é, gás, tenha... Enfim. E será que esses candidatos estão mesmo dispostos a oferecer tudo isso a você? Ou eles só querem o poder pelo poder? Fica aí o reflexo né, é, do que vivemos no nosso dia a dia, no que aconteceu pós-pandemia. E como eu já havia falado, eu escolhi é, um convidado, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que já vem ao longo da vida aí mostrando o que é ter raça, o que é ter força. Né, passou por uma pandemia, passamos, né, terrível, teve que se reinventar. É o Arnaldo Pessoal Júnior que comanda o, o buffet Pessoal e também tem um restaurante aqui na cidade de Suzano. E ele vai contar pra gente como é que foi tudo isso. Primeiro, queria te agradecer muito ter aceitado o convite para estar aqui comigo nesse dia, viu? Oh. Muito obrigado, viu, Arnaldinho? <risos> o agradecimento é meu, né, Gil? É... Nossa, meu... Assim, a... você foi um, uma pessoa que... Esteve sempre ao meu lado. Né? Eu não, não consigo ver a minha trajetória profissional, minha trajetória como pessoa dentro da cidade aqui sem você dando umas pinceladas e estando sempre comigo aí e eu sou seu fã né? <risos> para, para você inventou essa história de entrar para culinária quando? já era uma coisa sua você gostava de cozinhar porque tem essa coisa, eu gosto de fazer pizza eu só sei fazer pizza, não sei fazer mais nada eu gosto de fazer a massa, fazer, não sei fazer mais nada mas nunca penso, passou pela minha cabeça de abrir uma pizzaria como é que foi com você? É, sim, viemos de uma família, uma família italiana, uma família bem. É, não abrimos mão, né? Do, do, aos finais de semana, fazer aquela mesa grande, aquela mesa estendida, né? Com a voz. Aí você já tá me até emocionando é, já, né? Que gostoso, né? <risos> Lembrar disso. Os meus, meus pais, né? tudo Então era uma mesa maravilhosa, Ao qual ficávamos lá três, é, começava no almoço e terminava na janta, no né? Jantar, na ceia, <risos> né? E é sempre assim, sempre aos domingos um, sempre um ou outro, sempre a gente estava dentro da cozinha e uh, com o tempo meu pai também ele já ele acabou partindo para um lado de padaria informalmente, o comércio foi chegando perto de mim, depois uma lanchonete e assim por diante, né? Já, já se vai uns 30 anos, né? Porque antigamente não era muito comum a gente ver homens cozinhando. Se bem que é, é, homens sempre foram referência na cozinha como chefe. Sim, chef, sim, sim, né? sim. Mas assim, não existia uhum. pai que apoiasse um filho. Vai cozinhar. É. Não existia. Na sua casa foi diferente? Sim, na, na, na verdade, a parte da, da, de culinária, na, você, se você perceber a, a, a cozinha italiana, se mistura muito, Sim. né? Você vê toda a família em, envolvida, né? Sim. Então, nós não fomos diferentes. Tá. É, fomos ligados, muito ligados à, à culinária, mas dentro de casa mesmo. Eu acho que o conceito da família italiana tradicional requer esse, esse envolvimento direto com, a, com a, o alimento. E isso não vem de agora, Gil. Isso não. vem lá da... Você pode ver lá da guerra, a dificuldade da pessoa. Você, você passa pela história aí da, da, do, do, da polenta, né? Você vê o, o que está que por trás da polenta, o que está que por trás do, do macarrão, né? Tem toda uma história de muito sofrimento lá atrás e muito valor e muito respeito ao alimento. Né? Então, é, isso é, é espiritual, acho que talvez seria. É uma né? ligação forte com os ancestrais. Acredito, acredito nisso. Eu acredito também que você não consegue fazer, você simplesmente falar, eu vou ser co cozinheiro e se você não, não, não expressar algum sentimento, por aquilo que você está fazendo na hora. Um ovinho, um arrozinho. Você pode... As minhas referências... E na menos, sua são... casa, quem cozinhava, cozinhava era você ou sua mulher? Sua esposa? Então... O, é, <risos> é, é, é, é, Joga é um, tudo para gente. É, né? é um detalhe bacana, porque o que acontece? Eu, eu levei a fama, né? Eu, eu tenho uma fama da, da, da cozinha, né? Mas ó, há 17 anos atrás, eu encontrei a minha esposa e onde nós conseguimos é, nos adaptarmos ao, a esse trabalho hoje, né? Porque ela também foi cozinheira, né? Ah, ela é cozinheira, então né? Ela também é. Então, é... é o, assim, eu, eu fui garçom de origem, né? Eu, eu, do, eu tenho uma história de garçom por trás e há 15, 20 anos atrás eu, eu conheci ela dentro de um trabalho, né? Da, ela também de restaurante e... Estamos até hoje. Ah, que delícia. É, acho que juntou, acho que a, pro, a progressão, ela veio mesmo há uns 17, 18 e anos atrás. E vocês brigam atrás. por causa da comida? Não é assim que faz, você é... pôs muito sal, falei pra pôr menos, vocês brigam? Eu não consigo brigar com ela porque ela ganha todas, Ela né? ganha? Todas. É. Eu não sei porquê, né? Por que será? Mas é... Se tem bastante divergência dentro de uma cozinha, tem. né? Tem, tem, tem. Tem dia que você não tá bem, né? Sim. Tem dia que você vem trabalhar e você não tá legal. É, né? é, é natural, é, uma, é um trabalho normal. Você pega, às vezes, é, a, o arroz é diferente. É, tem, é, Como meu, é que pode? O é um jeito uma... de fazer é o mesmo. É o sentimento que você tem dia que você fala você para e fala assim como outras profissões né todas mas em especial o dia que você não está bem dentro da cozinha você nem entra a coisa desanda desanda e até já quem está no meio já fala não fica você de lado aí deixa que a gente aqui senão entendeu porque você não consegue transmitir o, o seu sentimento para ela para sua comida né para o seu você é de um o pai dele o pai dele também o mesmo nome, ele é Arnaldo Pesol Júnior, Arnaldo Pesol foi vereador na cidade de Suzano, uma pessoa muito querida, que faleceu há pouco tempo. Vai fazer um ano, dia, 8 de, é, dia 8 de novembro ele faleceu. Mas não foi por, por consequência da Covid? Não, ele não teve o, o, o problema, né? não. não teve a Covid. Mas ele não estava bem de saúde já há um tempo. É, né? Ele já tinha, já estava com um probleminha meio grave, é. acabou se, se é, piorando né? a situação dele em julho do ano passado, né? Até que em novembro é, foi aliviada a, a, As... o fardo dele, né? É... Porque às vezes a gente, a gente sofre, né? Quando morre alguém da família, é evidente que sim, a gente nunca quer que morra, né? Mas às vezes é, chega num ponto que você fala: puxa vida, agradeço a Deus por ter aliviado essa dor e esse e esse sofrimento, né? Infelizmente. A gente tem casos assim. É, você sabe, sabe que isso daí é uma, uma coisa interessante, só para não te cortar. Não, pode falar. eu, eu, eu, eu no, último, no último pedido que eu fiz, já no, no, no leito de morte dele, eu pedi para ele para que fosse abreviado aquele sofrimento. É natural, é não natu... podemos ser tão... Dói, re... é. dói. Você vê, não, não é... Não... A Quando gente a gente ser... É isso. irreversível, né? É, não, não dá. Chega uma hora que você... É. Vai, vai, vai descansar, vai né? Mulher, vai, vai com Deus. É, a gente tem que viver bem, né? Se não tá bem. Sim, né? <risos> e ele que... viveu bem, Viveu bem! <risos> viveu bem, ele era uma figuraça, olhos azuis. Uh, às vezes azuis, às vezes às verde. verde. É. É. Ninguém puxou? Charmoso, né? Charmoso. É difícil, pô, né? Um, um charmoso assim, né, na família. Né? <risos> Ninguém puxou? Filho. Eu acho neto. da minha família, acho que é um tio meu só. Mas filhos, né? Filho, o meu. O meu neto, o meu neto é um pouquinho mais puxado para ele, tem um o Matheus, eu tenho três, né? Meu Deus, <risos> o pessoal trabalha bem. Tá, meus filhos são bem... Estão trabalhando bem. Eu sou... Mas tem, tem, você tem um filho na cozinha com você? Tem. No restaurante, no bife? Tenho, tenho o, o Everton, né? É, ele Everton. É o, ele é o meu braço direito, ele tá desde os Tudo. 10 anos de idade comigo. Tudo. Trabalhando comigo, né, dos 10 anos, né? no teu ECA aqui não, né? Pela... <risos> Hoje não pode mais nada. Hoje... Mas ele sempre me acompanhou. Né? Ele sempre me acompanhou, desde os 10 anos. Vocês são em quantos irmãos, você? Eu, Cristina, Cristiane, que são as gêmeas, uma, hum. né? Ah, o Sérgio, a Carolina e a Bruna. Senhor Arnaldo, que Deus o tenha. É, trabalhou bem? Seis? Muito bem, muito bem. Trabalhou bem. É, daí... e, e o mais danado, a mais danada, tem um deles? Não, são todos tranquilos agora. Estão não, todos não, agora assim. sim. É. Agora, depois dos 40, a gente. Mas criança. Olha, assim, de todos agora, o que está superando é o meu primeiro. O meu neto agora, né? O meu neto, ele tá. É. Esse acho que veio da pavirada virada, viu? Esse o. Mas dos o seus meu... irmãos tinha algum da pá virada? Tem, lá ah, tem, Do meus, dos meus Eu sobrinhos, falo... né? Não, ah. você e os seus irmãos. Ah, e você, entre você e seus irmãos, quais qual de vocês era o mais danado na infância? eu você Ai, o microfone tá caindo não, o microfone tá caindo aqui. desculpa é, você eu acho que eu fui o mais difícil né mas não vai pro ar isso não, não, não vai ter jeito de mas não ir isso. né olha a gente tá falando aqui de coisas boas da vida relembrando memórias e falando de culinária que é uma coisa maravilhosa a gente vai para um pequeno intervalo comercial e na volta nós vamos falar um pouquinho de como foi atravessar a pandemia e também saber como que foi o início dessa trajetória do Arnaldo Pessoal Júnior. A gente volta já.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 E ele tem uma trajetória, já de mais de 20 anos aí, dentro desse, desse ramo. O buffet nasceu primeiro que o restaurante? É, o buffet foi primeiro. O primeiro? Isso. Primeiro buffet. Isso. Na verdade, foi uma, a, a ideia, a ideia inicial seria a rotisseria, né? Rotisseria. É quem me. quem me me levou para o buffet. E a culpa dele, ah. né, foi, deles, né, ah. foi o meu saudoso amigo, querido Natal, né. Foi, Natal, José é, Francisco, Ele, foi, ele foi o culpado, né, ele foi o culpado de eu estar aqui hoje, né. É mesmo? Culpa 100% dele do da Daniel né. Porque ele queria que fosse ah, então, na, um bife que tudo. No começo, Ju, o que, que aconteceu? Eu tinha uma ideia, minha esposa ela sempre foi muito boa, ela sempre teve uma mão, uma, uma graça para fazer as suas massas. né? As massas dela foi, você vê que hoje na cidade a gente é conhecido aí por uma boa massa. E logo lançou aquela a feira noturna. Uma feira noturna Sim. onde você tinha grandes nomes você lá. Trabalhou durante um tempo. Trabalhei 11 anos. É. Lá eu conheci Rock Tomazini, entendeu? Chef, é. né? Rock, então querido. eu me estreitei muito minha, minha amizade com ele. Então você tinha a, a, a feira noturna lá, ela tinha grandes nomes lá, né? Acho que ao longo do tempo foi se perdendo, acho que perdeu um pouco a característica lá. Inicial, né? né? Ah, a característica. O que foi inicial. Início, é. e, e, e os nomes fortes que tinham lá, né? Sim. Hoje temos lá ainda bons amigos, Sim. né? Porém, se perdeu ao longo do tempo alguns nomes que. Nesse mesmo tempo que eu fui para lá, que foi uma ideia minha e da minha esposa, eu falei, né? Eu falei, bom, eu vou montar a feira noturna e já junto com a rotisseria. E eu cheguei a alugar um ponto, cheguei a estruturar ele tudo certinho. Nessa mesma época eu trabalhava, eu era no comecinho dos anos 2000 ali, eu, eu, eu fui garçom de, de origem né, também, cheguei a trabalhar em restaurante. Não É fácil ser garçom não, viu é. gente? Tem que ter uma habilidade. Quem não valoriza o profissional não sabe o que tá fazendo. Não é fácil. Eu, eu atendi você lá no Morumbi, né? Que eu trabalhei muitos anos ali no, no Morumbi. pizzaria? É, é, Mogi? É. Nossa, como garçom, é bom lá, hein? Fui garçom de origem lá. Né? E saiu essa, essa ideia, fomos para lá, pus a ideia em prática e simultaneamente a.. a a feira e, e a rotisseria a, já para prestes a inaugurar eu recebo uma ligação do, do Natal uh. né? aí começou <risos> né o é. Arnaldo você fiquei sabendo eu vi umas massas sua você trabalhando lá tal eu preciso atender um cliente e é mais ou menos nesses moldes, dessas massas tal. Conheço esses é, eu esses faz para mim <risos> é eu falei pô Natal mas como é que eu vou fazer isso, buffet? Eu nunca imaginei, não tem estrutura. Não, tem estrutura. não mas eu te ajudo, vem aqui, vamos conversar e ah, tal. Que legal. E ficamos uns 15 dias batendo papo, ele me, me mostrou o cardápio, me mostrou o local, tudo e tal. Eu falei: ah, tá bom, eu vou fazer. 250 pessoas, logo de cara. Meu Deus <risos> do céu foi foi uma festa maravilhosa Me mas você não que... tinha aparato nenhum você não tinha pratos talheres então a, o, o interessante aí foi foi a corre, o, corre. como eu consegui organizar né na Sim. época nós éramos é, nós tínhamos a metria era feita por um amigo meu um grande amigo meu Aires né ele eu conversando com ele falei Aires eu tenho essa situação é, eu preciso fazer esse evento e você me ajudaria? Ele falou, pode, pode marcar essa reunião e pode que eu tô. Então, foi assim, naturalmente, ele mesmo já, a parte de toda a estrutura, né, toda a parte que eu não tinha a mínima ideia, ele fez para mim, eu tive grandes parceiros, é, garçom, já foi, foi lá. generosa tá, com você? Foi, foi, foi. E no final das contas... Eu olhei para o Natal e falei, você é demais, hein, meu? <risos> ah, que Deus o tenha, o Natal era um queridíssimo, é. e ele tinha também uma estrutura de festa infantil, né? É, então, aí depois a gente foi se, se conhecendo mais, né, daí eu fui entendendo o que que era buffet. aí eu fui procurar parceiro, fui atrás, acabei captando alguns amigos, né, que são amigos até hoje, você pega o... Uma pessoa a qual eu tenho muito respeito também, que é o Ed Nilson no Festa Shopping, você Sim. pega, é uma referência e ele foi um, um grande incentivador do meu trabalho e nós no mesmo ramo, entendeu? Sim. Né? E simples assim, é. né? Tem espaço é. para todo mundo é, quando você é. quer trabalhar. Tem espaço para todo mundo, não precisa ninguém puxar o tapete de ninguém, Isso. prejudicar ninguém. A cidade é grande, os espaços são grandes. E você não trabalha só em Suzano? Você já atravessou a fronteira? Você já vai para outras cidades com o seu buffet? É, é interessante você, falar, você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Eu, apesar de ser suzanense, a, a minha estrutura de trabalho, eu, eu continuei sendo garçom em Mogi. Né? Então, o, o meu conhecimento era de Mogi teoricamente é, eu, eu eu ao invés de trabalhar de fazer o meu trabalho aqui não ele ele ele foi se aperfeiçoando e foi se foi tomando forma tomando corpo em mogi fora de Suzano fora de Suzano entendeu é assim é interessante e lá hoje né, a gente é bem estruturado eu, praticamente todas as festas que eu faço que nem sábado agora eu estive no varandão lá no clube de campo sábado passado né então é sempre os eventos que eu faço sempre cai mais em emoji em você faz eventos pequenos você faz eventos médios até quantas pessoas você atende é interessante essa pergunta que o que que aconteceu antes da pandemia você tinha um, uma... O normal, você... Faria uma festa tranquilamente para 100, 150 pessoas. Qualquer festa. Entendeu? Estava tá todo mundo tranquilo. Hoje se tornou muito mais reservado. Né? Então as festas, elas ficaram pela metade. né Hoje você pega 50, 70, 80 pessoas. Quando não uma festa muito boa, você chega a 100 pessoas festas familiares. Sim, a não sei que seja um casamento, é, que daí aniversário, dizer... né? Você pega é. um batizado, é. tá tá girando em torno de, de, de, de desse número de convidados. Um público mais restrito. E só a primeira família mesmo, Sim. né? Você não, não, não Hoje não é ofensa, mas ah, não me convidou. Não me não é. convidou mesmo. É, não num... é. é isso mesmo, é e o é conceito. E, e mudou o conceito e, e pegou é. acho que pegou eu fácil, gosto desse isso. formato é. eu acho que é mais fácil para trabalhar para organizar para servir até para você dar atenção você como anfitrião dar atenção para os convidados sim sim né ela ficou ela ficou mais é, ficou familiar é, mesmo familiar. né eu gosto, eu gosto. Mas também, se. E o maior número que você já pegou? 400 convidados? 500 ah, convidados? Eu tinha, nós tínhamos as empresas, né? Eu, eu cheguei, eu tinha uma empresa que eu trabalhava que eram. É, 800 pessoas, é, final de ano. No final, o mês de dezembro eu tenho. É, é, Aumenta. Ainda tem as. É, as... volta. Essa, essa, essa empresa eu não. eu, eu perdi contato. Eles fizeram um novo modelo lá de, de trabalho, né? as empresas acabaram se reajustando, né? E eu não, não consegui mais falar. Mas normalmente o, o meu público de final de ano é colégio. É, a maioria é colégio. É, tem algumas empresas, a parte corporativa também eu tenho, eu, eu, eu tenho já. É, algum as datas elas já são praticamente você tira de, de um ano e já, já aloca para outro fica, já, já já fica certo. já é direto paralelamente tem um restaurante que trabalha aberto voltou né já há algum tempinho todos os dias tá aberto almoço e jantar só almoço é só almoço só almoço só almoço. Só almoço só almoço self service é. ainda não não, não não não trabalhamos com self service não né? trabalha com self service Isso. é um diferencial é, é. por conta de que é, algumas pessoas gostam de pedir um prato e receber o prato que pediu. Não gostam de se servir no buffet. É, tem esse. Tem isso. É, tem, tem. O, o, o restaurante é um caso à parte, né? O papai do céu acho que me presenteou, né? Fui presenteado, é, apareceu do nada, apareceu né, no, no momento. Hum. É, é, no momento mais difícil de tudo de nossas vidas, né? Mas, o assim, falaremos isso adiante, mas o, o ideal, é a ideia, aliás, né, de eu estar promovendo hoje a abertura de um restaurante é, é proporcionar o amigo que vai lá a ele ter, o, eu fazer, eu preparar o seu prato. Entendeu? É o seu prato, é aquele, é o único, entendeu? Não, não consegui, eu não tenho até, acho que eu não tenho até por questão de bagagem profissional, eu não tenho experiência nenhuma em self-service. Entendi. É uma é. coisa diferenciada. É bem distinta, é uma, é bem, é, é bem longe uma da outra, né? Em relação ao tempo, demora. Como é que é? Sim, é, não tem, não tem o que fazer, né? Tem um é. tempo certo para é, preparar um você, prato. Um bife é parmegiana, você não faz em cinco não minutos. Não dá para fazer. Então né? as pessoas, hoje, hoje quem frequenta o meu restaurante sabe que vai sentar, eu vou, vou servir uma saladinha, eu vou, vou, vai lá uma boa conversa, tudo, mas sabe que tem o tempo de espera. Né? É, eu, eu, eu até prezo esse tempo, porque... Hoje nós precisamos parar e almoçar. Então, mas a vida que a gente leva é tão difícil. Eu não me vejo mais com uma hora e meia, duas horas de almoço. Eu não me vejo. É. Às mas... vezes passo até mal que você não come, você engole comigo. É. Né? Por causa da pressa. O que a gente vive hoje, por conta de celular, hoje tudo você trabalha dobrado. Então... Mas acho mais essa formatação. É, mas eu, eu garanto para você, o, o, o Gil, que... Que é o alacarte, o alacarte. É né? A cada um, dois meses, um Precisa, dia em cada dois meses, preciso, você preciso, fala, preciso. não, eu vou lá no Arnaldo que hoje eu quero almoçar. Eu almoçar. Então é isso que eu preciso. <risos> você tá entendendo? Eu quero comer em paz. É, aí você vai, é. você... Eu, vou, vou. eu comi muita é comida compro. dele durante a pandemia. É. <risos> muito durante a pandemia. Mas a gente vai falar de pandemia no próximo bloco. Eu acho que a pandemia ensinou muita coisa para a gente. Né? É, é, muitas pessoas fecharam as portas na cidade. Muitas pessoas se reinventaram, se superaram e estão caminhando, estão indo adiante, que eu espero que seja o seu caso, é, como foi o caso de muitas pessoas. Eu sei que ele se reinventou durante a pandemia. A gente fala isso no próximo bloco, tá bom? Até já. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano.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 Ao longo da entrevista, para você ver os pratos que o Arnaldo Pessoal Júnior é, prepara. Ele que também tem um buffet. Você sabe, decora as redes sociais? Do, eu nem perguntei isso fora doar, você sabe decorar as redes sociais? Peguei. Eu vou achar aqui enquanto enquanto ele responde para mim. Oh. Não é nem ele que cuida das redes sociais. Gil, eu não sobrevivo sem a Juliana, né? Você sabe disso, <risos> eu né? Eu sei, eu sei, eu sei. Mas é fácil a gente achar aqui. É, você quando chegou a pandemia o que que aconteceu? Você achou que seu mundo tinha caído, que seu mundo tinha acabado, que... Ó, o, o, o Instagram dele é arroba, bife, sai daqui, arroba bifepesual. Bife tem dois Fs, vocês sabem, e pessoal tem dois Zs. P-E-Z-Z-U-O-L. Bife Pessoal. Pode seguir lá no, no, no Instagram... Que vocês vão e tem o, o do restaurante também que é Restaurante underline Arnaldo underline Pessoal. São os dois endereços. Está escrito aí embaixo para vocês também. Vocês podem. Você não esquece de escrever em Francisco. É <risos> que eu já falei. É, são coisas lindas. Olha os pratos aqui preparados. Esse Meu daí Deus. foi uma degustação que eu fiz para um casamento Olha, que, que eu fechei. Aparece aqui, ele faz degustação. Olha que coisa mais linda com camarão e ovo. isso aqui é uma pa paella é não, não é. é são é. três eu fiz esse menu degustação eu fiz para a paella a caipira a a, a marinheira mar. e, e a vegetariana a vegetariana é. essa e isso essa isso aqui é vegetariana é, ó sei. tô roubando aqui é, a imagem vou. dele e tem essa aqui que é mineira, é mineira que fala é, essa é a caipira né caipira, é a caipira. Eu <risos> mineira gosto também essa né? aqui ó <risos> frutos do mar. É. Pandemia. Pandemia chegou. Você falou, acabou minha vida. Ai, ai, ai, viu? Ei, pandemia, né? É difícil. É. A pandemia, pandemia, Gil, eu não tive... Eu, eu, eu praticamente, graças a Deus, eu, eu, eu entrei em 2020 um estruturado. Graças a Deus. Então eu não senti tanto ela, eu não, eu não senti a dimensão dela. Janeiro, fevereiro, março, abril ah. <risos> Aí começou Aí, é, quando, quando eu percebi que eu sentei com a Ju Falei, Ju, o quanto nós já perdemos O quanto nós perdemos de, de evento Ela falou, Arnaldo, até maio foram 26 eventos perdidos Meu Deus é, Isso pesa no orçamento. Perdido, cancelado e adiado entre, entre eventos cancelados e adiados, né? tínhamos dois casamentos, Uai, Tínhamos uma infinidade na época eu era eu estava muito hum, acho que foi 2020 é eu tinha eu tinha uma proximidade muito com a prefeitura de Mogi eu fazia alguns trabalhos para o Marquinho para Marcos Mello nosso querido amigo prefeito Ex prefeito de Mogi é então e eu tinha nós tínhamos uma festa que é, o lockdown se deu na sexta ah, tínhamos a primeira festa no domingo. Caramba! É, a festa de 500 pessoas no Náutico. Eu liguei pra ele, eu falei, Marquinhos, e aí? Ele falou, Arnaldo, vamos, cancelou. Foi aí que eu comecei, eu, eu, eu comecei, eu falei, caramba, mas o que que tá acontecendo, né? Será que isso é? É isso mesmo? É. é, é aí começou a me espantar quando os eventos começaram a tombar. Né? Foi tombando, tombando, aí entrou maio, eu tinha... Normalmente eu fecho meus, meu, minha agenda de três em três meses, né? Eu já estou começando a fechar a agenda já em janeiro, devido a demanda. Para janeiro já? É, eu já estou fechando janeiro, fevereiro, março, eu já estou começando a fechar a agenda para o ano que vem. Mas ano passado, até em 2020, eu estava com a agenda tranquila, com começo de ano, eu estava fechando com três meses, não estavam aparecendo esses, esses eventos, né? Aí eu fui me dar conta que o que o negócio ficou sério, né? A, você começou a ter muitas mortes, muita desinformação, muito, muito, muito, é, desmando. muito desmando, muito. Mas você fechou o restaurante também bruscamente? Não, o restaurante ele veio, o restaurante ele Ve veio em 2020. Um. Um. Ah, o restaurante é, veio durante a pandemia. É, o, o restaurante. <risos> é, o restaurante ele, ele veio num, numa situação, Gil, que eu, eu, eu trabalhei em 2020 é, na, nas marmitinhas. Eu lembro as marmitinhas. As marmitinhas. Você marmitinhas. ficava ali na Elisiel? É, onde eu moro, na né? Na Elisiel? Isso. Eu montei um. Elisiel, Alves um... um... Costa é uma coisa. Isso. De é. é Eu fiquei ali, ali você não tinha estrutura que você precisava pra... Eu tinha, tinha o fundo né? O fundo que eu fazia a minha preparação do, Dos bufês Mas eu montei lá despre, Despretenciosamente e porque a coisa pum, explodiu. É, explodiu E a, a feira parou também então, Parou tudo, tudo né você viu Aí eu comecei A, a, a chamar a, Esse trabalho né? Foi um trabalho muito difícil também Porque você fazer marmitinha é complicado. É, é, é, você, é, todo mundo tem horário e todo mundo quer. Quer é no mesmo a, horário. É no mesmo Meio horário. Meio dia eu é. quero na minha casa. Ai, que atraso. Nossa, e. O filho dele entregava de bicicleta. Eu, eu tinha quatro menininhas de bicicleta que eu ajudava. Mas seu filho chegou aí muitas vezes foi, na minha casa? foi. E eu falava, meu Deus do céu, tá todo mundo na rua, porque todo mundo quer comer na mesma hora. É isso. Mas foi uma loucura foi uma loucura. Mas uma loucura boa. Boa no sentido de que uh, abriu uma outra oportunidade de trabalho para você. Eu entendi o que era aquilo, né? Ah. Eu entendi, acho que de, de, de, de uma certa maneira eu fui recebendo avisos, né? A minha sensibilidade fez lido? com que... Não, nenhum, nenhum. nenhum. Hum. Eu vou medo. abrir, vou em frente, vou enfrentar, vou fazer marmita, porque às vezes o pessoal acha que é menor, né? É. Ah, eu faço buffet, eu tenho um restaurante, tem tenho... é menor fazer marmitinha para entregar e não é. Não é muito mais difícil, É muito, é mais, é difícil. muito mais difícil. O, o público é um público um pouco mais é, tem, tem pressa, né? É. Então eu não eu não entendi aquilo, né? É. Eu, Pô, uma minha comidinha, tá, vai, vai demorar, <risos> mas, mas não dá, não dá. Não dá. E, e bom. Você falou muito da... É, é, eu usei muito essa frase né, na, em 2020, né? A coragem, ela, ela me acompanhou, né? Não eu acompanhei ela. Ela via sempre depois. É. Você vai montar, você vai fazer... Não, eu já, eu já fiz. Mas e a coragem? Não, ela tá chegando é. ainda. Mas... <risos> Será que vai dar certo? Vai dar certo. Já deu, já. Já, é. deu, certo. já deu certo. Não tem a possibilidade de não dar não certo. Pode, não pode, você não, não podia pode, errar. Não pode, é isso. É. é isso. Essa coragem que é, é. Que é maravilhosa, é fantástica. É. Né? É. Eu acho que o segredo, Gil, o segredo da pandemia, eu acho que o, a grande força que a pandemia teve foi dentro dos nossos lares. É. A nossa família. Eu olho meu, minha esposa hoje, meus é. filhos, o meu Rafael, que não largou a, a minha não. mão de jeito nenhum. Então, então foi dois anos. Tanto é que eu andei em 2021. É, depois, a, em julho, parece, agosto, retornou a feira, né? Aí nós gradativamente voltamos à feira. Alguns jantares bem despretensiosamente, mas com muito cuidado. Um cuidado muito severo, eu cheguei a fazer alguns eventos, mas bem restritos, mas estritamente quando saía da fase, tinha as fases, né, lá tinha a fase vermelha, parece quando caía para a fase amarela, parece se eu não me engano, é, é, acho umas que cores umas lá. cores é, lá. laranja é. amarela. É. Aí entrava, daí o telefone voltava a tocar. É, Arnaldo, que né? Eu pô, tô vivo, né? <risos> ah, mas isso tudo, é, a gente ri agora, né? Foi um momento muito difícil, é, até durante a pandemia. É, já tinha passado a pandemia, mas ainda tinha. Você fez um evento para a minha família lá em Mogi. É uma que, delícia. De... É. que delícia! Eu não pude estar presente naquele dia, naquele Covid, dia, né, João? Né, é. Desculpa. Ah, eu tava com covid. covid é isso mesmo. Eu tava com covid. É, é verdade. Você fez todo é, é tudo. O, o a parte de, de conversa com a Juliana, o tudo, diz, tudo e Com tudo, tudo que aconteceu lá. É, e eu acabei não podendo estar presente, era o um aniversário, enfim, da, de família. Mas não era meu, era de, de outra pessoa. E, é, e acabou que todo mundo adorou, ficou encantado, gostou muito a feijoada. E depois ele me mandou uma feijoada em casa, que eu falei, puxa, eu perdi é. a feijoada que você fez, caramba. Eu que arrumei tudo, o negócio aí, o, é verdade, a confusão, é fui eu que armei. É. Daí ele me mandou uma feijoadinha lá em casa para eu não ficar triste, é. né? E foi muito gostoso, foi muito prazeroso é, é, comer sua comida durante a pandemia, que a gente sabia que era fresquinha, é. é, o, o bife, a parmegiana, delicioso. É, você vê que é gostoso. É. Né? É, eu acho que isso, o, o sentimento que nós expressamos... Na, naquela, naquela, naquele... Eu acho que o sentimento de solidariedade naquela época Acho que estava muito aflorado Sim. O sentimento... É, eu acho que os melhores sentimentos nossos Nós somos seres humanos Sim. Que acabou tudo Que a gente ficou impossibilitado Impossibilitado de estar de tá exercendo teu trabalho tudo Eu pude de alguma maneira né? Confesso para você, Gil financeiramente é, a a vida financeira virou um caos Sim. né todo toda a situação a gente nós estamos nos é, eu estou me recompondo ainda Sim. esse aqui esse é um ano é um ano que é, requer muito muita atenção e, e eu ainda eu fiz uma projeção do, do, do meu da minha vida da minha saúde financeira para dois anos. Então eu tenho ano que vem ainda eu tenho um ano todo de trabalho ainda para me recompor, é né? Isso. Mas o, o que me chamou a atenção mesmo que me deu um ponto de interrogação foi em dezembro de 2020. Eu acabei chegando de do, do fui fazer um passeio acho na casa do meu irmão passei o Réveillon lá uhum. hora que eu voltei em casa dia primeiro né é, eu acordei dia primeiro consultei a minha perspectiva de trabalho não tinha nada uhum. aí foi onde eu eu falei olha falei para minha esposa falei val é, vamos ter que ter um caminho aí para a gente é trabalhar. Eu tenho essa possibilidade de abrir esse restaurante. Eu só tenho isso aqui, entendeu? Não tenho mais nada. É, o que, que a Sim. gente pode fazer? Ela falou: não, vamos embora. Vamos embora. Porque a família come tudo no e... mesmo prato, vambora. né? Todos. É isso. Vamos, inauguramos dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, trabalhamos. Aí entrou a segunda onda, né? Sim. Fechamos o restaurante. Ele inaugura o restaurante no auge da pandemia. Os meus amigos falaram: você tem. O que você tem na cabeça? Nada, né? Eu falei: mas eu não tenho. Bom, aí fomos, passou a segunda onda, tudo, deu tudo certo. Em janeiro do ano que vem, já vamos fazer dois anos, e três, e quatro, e cinco que o restaurante está muito bom. Graças a Deus. Muito bom. Fui presenteado, Gil. É, eu acho que isso é benção de Deus. Arnaldinho, <risos> a gente precisa encerrar o nosso papo. Eu quero muito te agradecer, de desejar sucesso para o buffet Pessoal, para o seu restaurante. Já deixamos os arrobas aí, arroba buffet Pesual, para quem quer conhecer o trabalho dele. E o, o, o restaurante, é, é, como é que é? Restaurante, underline, Arnaldo, underline, underline Pessoal isso. Decorei. É isso aí. Obrigado, viu? Deus Meu que bom. te abençoe. <risos> e você prospere cada vez mais. Sempre, Gil. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. A gente encerra aqui o podcast na rede no Diário de Suzano, perdão, Rede 10 de comunicação durante muito tempo. Eu acostumei com, esse, com essa nomenclatura. O Diário de Suzano, é, é, além do jornal impresso, tem as plataformas digitais, que é o Facebook, o YouTube, o Instagram e também o Spotify. Quero agradecer muito eh, todos os meus parceiros eh, que estiveram comigo aqui esses seis meses de trabalho junto ao diário de Suzano que puderam divulgar as suas marcas que puderam bater esse papo gostoso comigo que puderam desfrutar de momentos agradáveis agradecer a você que me acompanhou durante as lives durante a pandemia você que me acompanhou aqui esses seis meses e dizer que é a, a vida é sempre uma surpresa a gente nunca sabe onde vai desembocar aquela água, aquele rio que passa por você. Mas eu acredito sempre na positividade, que vai ser sempre em algum lugar bom, algum lugar bacana. E eu deixo aqui o podcast do Diário de Suzano, claro que triste, mas também com outras perspectivas. E tenho certeza absoluta que é, por onde eu for, serei eu. E quem aqui estiver vai ocupar o seu lugar de destaque. Obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui no Diário de Suzano. Obrigado à equipe técnica, sempre muito bacana, sempre muito presente. E mais uma vez, obrigado aos meus parceiros e obrigado a você. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.